todo mundo está, está querendo respostas, ninguém está, está querendo construção. O Solidariedade foi mais ou menos constituído, acho que um ano depois ou um ano antes do GAPA. Eles são mais ou menos na mesma idade, né? eu não sei bem a data. Então, a partir daí, né, as irmãs, a, a, a doutora Irene e outras pessoas, mudaram o seu grupo de solidariedade. No início, a relação entre as ONGs, as ONGs eram muito fortes. né Então, assim dentro do, do, do o, o que uma ONG propiciava, a outra não propiciava, então a gente se completava. Por exemplo, o capa ele propiciava muito a questão da assistência jurídica. A gente nunca teve nada jurídico, então, a gente encaminhava isso para né? o GAPA, o Grupo Viver tinha academia e a gente não tem academia, então assim, era um, uma relação boa né? entre as ONGs, né? hoje eu acho que isso não acontece muito, também não tem quase nenhuma ONG, né? e, e eu acho que também a própria, a própria condição, porque a gente tinha que se unir para conseguir as coisas. Né? Então, se a gente se fragmentar, se a gente não conseguiria nada. Então, assim, tem que se unir. Né? Então, nós éramos mais unidos. Hoje a gente vê que os ativistas mais novos, eles não são tão comprometidos com a população na ponta. Eles são mais comprometidos com a política pública. e, e, e nós, Eles não vão lá ver se está faltando medicamento para... Reclamar, eles vêm quando falta o medicamento deles. É porque hoje no movimento de youngins e até nos movimentos sociais também a gente perdeu muito aquilo do que da sequência, né? Então você pega hoje uma epidemia que já tem tratamento, né? E você começa numa epidemia que não tem cura. Então assim, as, o, o, e o jovem quem vem hoje já não está dando importância, como na nossa cultura, para o que passou. E a história ela tem que ser contínua, ela tem que ter uma, tudo tem que ter uma integridade de princípio, meio, tem uma dinâmica de funcionamento. E, e todo mundo está, está querendo respostas, ninguém está, está querendo construção. Né? E, para você construir, você tem que saber o que foi de base. Né? Se você não sabe o que foi de base, como você vai construir alguma coisa? Agora, com relação ao, ao poder público, é, é, é, hoje eu posso te dizer que nosso relacionamento é pouco, né? Não é muito efetivo. A gente participou muito de, de, de conferência, conferência LGBT, é, é, saúde, direitos humanos, né? Só que, que isso está tão fragilizado no momento e nós também estamos fragilizados. Antes a gente tinha pessoas para ir nessa, naquela conferência. Hoje não tem. São poucos os voluntários, né? Então, era é, é, é aquela coisa, se você tem um projeto, a sua ONG está cheia de, de gente que se diz voluntário. Mas se você não tem um projeto, não tem ninguém que é voluntário. Assim, a, a questão do financiamento público, hoje, ele tá, pode se dizer zero. Não tem, assim, quando a gente fazia o repasse era via ministério, era um repasse imediato e prático e sem tanta burocracia. Hoje o repasse é municipal, né? o estadual enrolou muito tempo, hoje é municipal, e são tantas coisas, tantas burocracias, que eu mesma não disse, eu não, não vou escrever projeto para isso. Então, assim, é uma, é uma, uma, uma política que é, não tem, a Ui ah, tu tinha questionei falou assim, ah, vocês têm que procurar, quer dizer, nós queremos o quê? Participar de eventos, ter financiamento, participar de eventos, não, nós estamos querendo é, é trabalhar com o público-alvo. Né? É fornecer alguma coisa para a comunidade.